Hey guys, a de sempre aqui é uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo que realmente você vai utilizar no seu dia a dia quando você precisar falar inglês. Me diz aí, por um acaso, você já ouviu ou essa expressão que você está vendo aí na tela? To save time. To save time é como você pronuncia e você está vendo aí na tela tanto escrita em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Gente, essa expressão significa poupar